Eu sou o Coba. Eu sou a Neide. O que você acha, Neide? É melhor a gente fazer as refeições primeiro? Faz depois? A gente às vezes faz um junta-panela. A, a gente simplesmente faz normalmente o almoço que faz em casa e leva para comer todo mundo junto. Às vezes a gente marca assim a reunião pra tarde Mas a gente quer estar tá junto no almoço Os irmãos vêm, cada um traz O que ia fazer em casa Não é obrigado Mas geralmente todos trazem E aí a gente junta todo mundo E faz um almoço, a gente almoça E depois desse almoço a gente Começa a reunião Muitas vezes também acontece da gente Fazer somente um café Então os irmãos vêm, trazem algo pro café Um pão, uma bolacha Qualquer coisa, a gente deixa Ali à disposição para quem quiser já ir comendo. Às vezes a pessoa veio de um outro lugar, está com fome e já se alimenta. Não tem assim aquela regra, né? Vamos fazer a reunião primeiro para depois comer. Não, a gente deixa livre. Mas isso cada um faz do jeito que achar melhor, né? Então lá em casa funciona assim. Você não acha que pode atrapalhar, misturar a comida junto com os irmãos compartilhando a palavra? Como é que vocês lidam com isso? Então, quando a gente está reunido para falar da palavra do Senhor, é tão bom que, assim, esse lanche é um detalhe apenas. Ele tá ali para alguém que, de repente, tá com uma fomezinha, vai lá, mas a gente não para a reunião, né? Quando a gente está junto, a gente só quer falar do Senhor, a gente só quer realmente se alimentar do que é importante, que é a parte espiritual. Um ou outro vai até ali, toma um cafezinho, alguma coisa, Coisa volta e a gente continua, porque, para nós, nessas reuniões, o importante mesmo é o alimento espiritual. O que aconteceria, por exemplo, se aparece algum irmão que está passando alguma necessidade física, ele quer participar da reunião, ele sabendo que vai juntar panela, não tem condição de trazer, e fica uma situação constrangedora. Como é que a gente lida com esse irmão que está passando essa necessidade? De repente o irmão está vindo de um outro local, não teve tempo de fazer, não tem problema, ele vai se alimentar ali junto com a gente. Não tem essa obrigação de levar. Acho que uma das coisas também que a gente poderia recomendar aos irmãos é que mesmo não tendo condição de trazer algum alimento, ele ajuda a limpar o local depois. Exatamente. Ele pode contribuir trazendo um louvor, compartilhando uma palavra. Tem diversas maneiras de servir, né? Não precisa necessariamente depender de trazer algum alimento para reunião, né? Exatamente não, não tem essa necessidade você pode contribuir de várias maneiras eu vou servir os irmãos, eu vou lavar uma louça. Quem abre a sua própria casa já está acostumado a servir e se descabelar para fazer as coisas, arrumar e mesmo se ficar bagunçado, a gente nem se preocupa porque todo mundo, como você mesmo falou a gente abre o nosso coração para receber as pessoas. Essa palavra que diz que é melhor dar do que receber é maravilhosa Bom, esse foi o vídeo a respeito das questões questões que envolvem a alimentação nas reuniões, caso você tenha alguma experiência que você queira compartilhar, pode trazer um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!